No início, nada existia. O universo consistia em um grande oceano caótico, e deste caos primordial emerge Benben, que era um enorme monte piramidal. Juntamente com Benben surge também uma flor de lótus, e esta, ao desabrochar, trouxe ao mundo o deus Ra, e com ele veio a luz. Ra, sozinho, gerou a primeira geração de deuses. Nasceram o Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que seus filhos não retornavam e, temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo e a alegria de Ra foi tanta porque as lágrimas que escorreram de seus olhos, deram origem aos seres humanos Após retornarem, seus filhos por sua vez geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu E assim foram criados o céu e a terra O grande deus Ra governava o universo de forma soberana e a ele foi atribuído o título de primeiro faraó o deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi, o leão e o crocodilo Mas sua maior dádiva foi a criação do rio Nilo E ao redor de suas margens, o homem ergueria uma civilização em glória aos deuses Mas Ra tem um presságio que seus netos gerariam uma nova geração de deuses que colocariam fim ao seu reinado e assim, o grande deus proíbe que o céu e a terra tenham sua descendência. Mas Nut e Geb desobedecem Ra e dão origem a uma poderosa descendência. Entre os novos deuses estão Isis, Neft, Set e Osíris Juntos eles destronam Ra e agora Osíris passa a reinar sobre o mundo. Mas o trono do novo deus supremo não está seguro pois seu irmão Seth está ávido para tomar o poder para si, e assim tem início a saga dos deuses do Egito.